Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Estou aqui para apresentar para vocês a música em homenagem ao Francisco. Francisco da casa da Marcela, o nosso Francisco. E também aproveito para oferecer para a Érica, a mãe, para o Fernando, o pai, e para a Tio, a irmãzinha. A música chama-se Francisco Alegria. garotinho, feliz e amado, eu sou bem guiado, por mãos de amor, meu nome é Francisco, Francisco, alegria, a minha magia tem muito valor, Tchum. o céu, com pouca idade, mas falo a verdade, não posso negar, tenho amiguinhos e bons protetores, eu vivo feliz, não vou reclamar, tenho amiguinhos e bons protetores, eu vivo feliz, não vou reclamar, tchu tchu, tchu. Não posso esconder, tampouco esquecer Um lindo olhar, mãezinha querida, nossa saudade Garante que sempre vamos nos amar Mãezinha querida, nossa saudade Garante que sempre vamos nos amar tchu, tchu, tchu, tchu.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 é o de verdade é você paizinho grande companheiro amor verdadeiro pra eternidade é você paizinho grande companheiro amor verdadeiro pra eternidade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 a magia tem muito valor, a minha magia tem muito valor, a minha magia tem muito valor Tchu, tchu, tchu, tchu tchu, Tchu, tchu, tchu, Francisco Alegria, a nossa homenagem a esse garotinho que nós aprendemos a amar lá na casa da Marcela. Um grande abraço a todos vocês.